Ai, carinho. É Jacai, baliu, é Arte. A Arte tava tá de galhar, sempre consegue a kill. Bora, bora, rasga ele, rasga ele, rasga ele. Beleza. Beleza, Cacerato. Mais um, mais Beleza. um. Que maravilha. 5 x 1 Cacerato consegue ali. Mais uma! Uou. Eu amo vocês, viu? Vocês, vocês aí que não são do Brasil Vocês nunca vão entender o que é isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui, isso aqui não é Major, isso aqui não é CS Isso aqui é Brasil, porra Vamos! Vamos! o tário mais caro do Brasil a Avali... Torcer pra Fúria ser campeão Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, aqui no canal Cachorro 1337 Que dia, meus amigos, que dia que foi ontem Um dia que ficará na história do CS brasileiro Assim, em todos os sentidos, aquilo foi fenomenal, rapaziada E juro, eu vou falar porque eu não acredito em Zika, né Desde que não sei jogar o Leis Flamengo no mar Eu fiz um tweet aqui no meu Twitter enfim, eu disse o seguinte Ninguém esperava que a Luminosity seria campeão Em 2016, ninguém esperava Ninguém imaginava que a Immortals Chegaria no final do Major de 2017 Em 2018, no e league Major Boston A Cloud9 estava muito longe De ser uma das favoritas A Phase já foi de F A nave não está tão bem, a Vitality não convence Não tem Astralis nesse Major Rapaziada, eu tô sentindo algo diferente Eu acho que a fúria vai levar esse Major E as chances são reais Eu coloquei a fúria 3-0 aqui no meu Challenge. Já errei é muita coisa aqui, por exemplo. A Sprout não vai passar, a Phase já era. Nave pede nos Eagles, vão disputar uma vaga, ou seja, só um dos dois vão passar. Enfim, repito, o que aconteceu ontem ficou para a história. Se você não assistiu, você precisa assistir agora. Então vem comigo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pachorro 1337. Acho que eu já falei isso. Enfim, Fúria versus Big, melhores momentos. Fúria é o melhor time do Brasil. A Fúria será o melhor time do mundo. E o Gaulês, cara? O que o Gaulês. Proporciona pra nós é inexplicável. Gaulês, Fúria e a torcida brasileira. Combinação perfeita. Se inscreva no canal, Eu sonho é tem um milhão de inscritos, falta pouco, faça parte da família.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 Use o cupom rio2022, o link do site e do formulário você encontra na descrição. 3, 2, 2 1, goooool! Fura e valendo vaga nos playoffs! Fura Brasil, e Event Drop, Safe, Art, Uri, ele, carcerado! de Tirso, Tabson, Quito sim carimbo Vamos uh, uh. vambora velho, pode ser o último jogo da fúria nessa triboneira aqui hein, vambora assim começa ali já com a kill o drop não consegue quase que o drop mata o Quito 5x3 vantagem aí do time da big Ah, a a FURIA, eu não tenho dúvida, velho, que ela tem o que preciso, tem o que é necessário para esmagar essa luta aqui, viu, velho. Yuri, 2x3. Oh, que beleza, Yuri. que, beleza. que beleza. beleza! Que beleza! Tá zoado, Calma, Calma, respira, respira. Eu sei que a gente quer o highlight, mas joga pro time. Beleza! Terceiro round, 1 minuto e 43 Legends Stage, Carimbo. Consegue ali, né, dar assistência pro Quito O Quito, primeiro ace, já roubou, um né matou 4 no piso e na seguida e fez uh -huh. o ace no check Fez o ace, beleza. fez o ace ali, velho C4, beleza, C4 já tá na mira do C Beleza, beleza Tem pressão nesse time da Fúria A Fúria vem São 4 kills, é só o Caribo. Gol, gol né? A Arte vai chegando, não sabe, agora sabe. O Yuri mata o primeiro carimbo. Cai dois jogadores, tem que tomar cuidado. A W já vem pra mão do Sim, é 4x3. Vai aparecer por baixo. bomba já tá plantada. Que isso, Sim. E aí, 3x1. Que isso, Tigrão? De repente, 3x1, você 0, 10. Cá de dinheiro, ainda é com o nosso. Beleza, vem aqui o do Cacerato. Ah, e o Kito. Beleza, Arte. Consegue aqui o calmo, O cachorro do Arte. Quito consegue mais duas kills aí. São três kills pro time da Big, duas pro time da Fúria. Kart. E vai reposicionando o adulto, Art. O Yuri não vai passar? Beleza. Archi, meu amigo, o que, que é isso? Que tiro foi esse, Art? E aí sobra um X1. Yuri versus Carimbo. Vai descer pro Bomb B. É isso que ele faz. Vai dificultando muito o round aí pro Yuri. Ele vai, ele vai, ele vai. Valeu, valeu, valeu. Ai. Sim, vai passando. Agora armado, completo da Fúria. Art consegue a primeira kill. Vai posicionando também o Cacerato para olhar a portinha. Cai o Cacerato, tá? Que consegue aqui, tá ali de olho. O Kito, vai o Kito, safe, consegue a kill. Não tem a w o time da Fúria. O Art vai passando ali já para do lado do Duto. O Art vai olhando, tem um timing envolvido ali, né? Que o Tirson vai mirando ali em cima da casinha. Olha isso, cara. Olha, dois cara. de vida. Nossa, e ainda ficou bom pro time da Big, porque eles treinaram né, o Tirso ali, que tava com dois de HP. Olha a posição, bom posicionamento dele. Yuri consegue aqui, 25 segundos. A C4 é nossa. O carimbo tem que fazer ali uma correria, ó. Meu Deus. Beleza. Beleza. Vamos! E aí, 4x4 4 no, no, no, no... Ainda no stage 1. Fúria 4, Big 5. Beleza, Beleza Arte. E se recuar? E se recuar? Será que dá? Ele vai tentando ali achar o AW. O AW também vai tentando achar ele. Passo, Arte. Uma bala só pra cima do tirso. Tem mais um. Agora ele vai tentando recuar. Agora ah, ele vai tentando recuar. Consegue. Arte, três kills. Olha o que onde já tava. Ele mata o safe. O safe demorou até pra entender. O drop acabou entrando na portinha e o Sim tava ali parado, são três jogadores. Beleza, Beleza Art. Agora, Art, quatro kills. Será que vem pro Ace o Art? Eu só quero ganhar o um round. No Major, é. né? Espécie é. de busca, né? Beleza, Beleza e de round do Art, hein? Que, que round isso, legal. Yuri, tentando achar. Flash pro Art. Flash pro Art. Essa flash aí foi um pouco dura. É, dura demais. O sem sacou Acaba ali. Na Cara, aí é na, aí é na bala. Ó, Yuri consegue a primeira kill. Tem a Smoke. Safe consegue a kill. Vai sair do Que beleza, de kill. Cai também o Clurker deles. O Sim é só o Tirso de AW. Pro time da Big. E a gente devolveu. Sete Fúria. Viramos. Vambora. Sente o celular. Vambora. Vamos mostrar que a gente tá aqui. Oito Fúria. Seis Big. Último round do primeiro tempo. Carcerato e Drop já consegue. Tirso devolve. 4x3. Cacerado, boa aqui, o tiro 22 cabeça. É boa! Vambora! vambora yeah. Que beleza! Que beleza! Vambora, velho! E vem correria, lá vem o cachorro do Arte. Isolou! Isolou o time da Big lá do lado de fora do bombe A. Só que o time da, da, da Fúria já desceu pro bombe B. Então, oh, melando então, já. Rolou, já chegou melando! É isso, o velho Vamp, a Fúria chegou fedendo nesse bombeiro. É velho chegou fedendo tijolando G, ponto, Gal. Pra cima deles. <risos> com 7 de HP, agora o fiscal de retake, né? Meu amigo, cai o safe, ainda estamos na vantagem, Art, 4 x Beleza, o Drop. O Drop consegue as duas kills, o Art, olha o Art. Olha o Art, olha o Art, olha o Art. Calma. Shhh. Cacerato, consegue aqui. O Art matou o Defuse. Beleza. Menos de 10 segundos, ó, lá vem, lá vem, lá vem Beleza Boa, 3 2 x 2 legal, legal Eu tô falando, esse menino joga demais, tem que ficar de olho nele, Yuri vai abrindo Quem tá com menos vida é o drop, ele pode ficar um pouco mais, né, pra parte ali do, do, do... Olhar, né, os planos, olhar a parte de trás ali do time que vai entrando Safe tem smoke pra fazer na porta dupla. O Sim tá ali no Breaking Bad. Vem já as duas smoke. Vai fazer o plant. Se conseguir plantar essa C4, já tô feliz pra caramba. Vem o plant. A molotov atrasada vai subindo. Ué, aí consegue duas kills. Tá tudo na mão de Yuri. Bora, Yuri! Bora, Yuri! Acredita! São dois jogadores ali vindo. Um de cada lado. Tem um do, da porta dupla, um do Breaking Bad e um da rampa. Pelas três pontas. Yuri... What? Oh, ai, hum, valeu, valeu, muito, valeu, velho. Valeu. 21 º round, a fúria tem ali uma k herói no safe. Vem até o quase inteiro o maluco ali. Consegue aqui o safe, quase apagaram ali o safe. O drop já vai ganhando espaço do bombe. Tem que achar o cara da escopeta, tem que achar o Kito. Ele tem que tomar ali, ó. Beleza, trade é feita. Caterado tava de AK, mais uma trade, três por dois. A gente tem a vantagem no round, dá pra acalmar, o sem tem a C4, o safe tentou entrar no bomba e pegar a C4, saiu, só que ele não tinha noção de onde estava a bomba direito, tinha smoke nele, o sem vai abrindo, 2x2, tem o jogador parado na portinha, Yuri vem pelo cat. Yuri! Exato. Consegue a kill? Va 22o round, eco deles, hein, Tigrão? Eco deles, velho. Ó, olha o Yuri, olha o Yuri, olha o Yuri, olha o Yuri, olha o Yuri, olha o Yuri, olha o Yuri, olha o Yuri. 14 fúria! 8 vamos Vambora, velho. Vambora! E agora, hein? Vambora! Bota no Gaulez! Que é isso? Que certo! De novo! A triboneira já vai à loucura. Tem jogador em cima da casa. A arte segue, consegue aqui, vai, vai queimando. Morrer, vai morrer. Tá queimando, tá queimando. Tá queimando. Mano. 3x1, ele não pode ir, Tigrão. O Tirso não pode ir. Se ele quiser jogar de AW, o cara tem 200 mangos. Ah. Não dá pra comprar um jantar pro velho MAMP. Jogado uma boa Sério, inferno e né, uma boa A um passo de fechar o primeiro mapa e ir pro, pro mapa da escolha nossa. Drop já vai chegando, o Art consegue a kill varado ali pela smoke. E o adulto do Art para, né? O Art pegou a primeira kill ali, quem vinha da, do Terra. Drop consegue a kill. Nossa, olha o sim, mano. Ele tava. Ele, ele viu, né? Vazou o cano ali. Vazou o cano. O Art vai passando, ó, chega o Art. Consegue a primeira ah. kill ali. Vai chegando, sabe que então, sim, Beleza. já tá fechado, 3x1, é agora, vambora! 300 mil, galês! Bora, velho, Vamp! tá aí, 300k, o carimbo tá no 3x1, é só fechar o ah! portão K! Uau. Campeonato, mas não, né? Devolveu. Safe. A segunda kill é deles. 4x4. Fúria. Primeiro round. Kito consegue. Yuri. Mais uma kill. Calma. Opa. Entrega, Nilbi. Vai embora. Vai embora, Yuri. Vai embora, Yuri. Calma. Valeu, X3, valeu. Tu. Melado e morto. Sim, conseguiu a killzinha ali em cima do drop. Cara, nem a Fúria sabe onde ela vai plantar ainda, né? <risos> tá na roda, Gal. Fiscal de... Olha aí, minha Tigrão já avisou. Tá a na roda. tá na roda. 2x2, vem a Molotov do Arte. Foge Arte, foge Arte, foge Arte. Foge Arte. Isso, isso. Joga certinho. Isso, Olê! tá legal, legal. Vai lá buscar, vai lá buscar. Olê! Tempo Tigrão! É! Premiado por jogar certinho. É isso que eu falo, é isso que o povo quer, Tigrão. Cara, botando ai, carinho, chacana, é bonito. É arte que tal de Galhar sempre consegue a kill. Bora, bora. Rasga ele, rasga ele, rasga ele. Beleza, Beleza Cacerato. Mais um, mais Beleza. um. Que maravilha. 20x1. Cacerato consegue. ali é Mais uma. Uou. É isso, Tigrão, é isso. Olha o galo doido. Olha o galo doido. Meio hey, Yuri, vem pela, pelo time ali da rampa. Guito vai se jogando. 37 de HP. Ele não pode atirar, porque senão vão devolver tiro nele. Nem precisou atirar. E olha o disso. Eles estão Caiu o safe. Olê, olê, olê, olá. Vamos ver o tap sentar ali, ó, desconfiado. Ó, ó, ó, ó, ó. Que Beleza. Graça. É só para mira, para é mira, para mira, pô. carimbo vai chegando, tem ali a visão, né? Ele viu o cano, ele viu o cano, ele viu o cano, ó. Tá esperando, ele tá esperando a movimentação de Yuri, a movimentação de Yuri não vem, ó. Ó! Oh. Consegue a kill, beleza, aceito, bela kill ali na rampa, eu aceito, hein? eu pego esse chapéu aí. <risos> ai, cai, o Art, o olha, né? olha a Gula, vai chegando ali no Bomb B, pra cima do Sim, aí ah, ele vai tentando, já toma a melata, já toma ali a finalizada, 3x3, o Bomb B é nosso, 9 segundos, tem que ir, tem que ir, 7 segundos, o Cacerato vai plantando, consegue a kill, Vamos naquela né? ali, ó. Mano, não tá ruim a BBR risadazinha, viu, velho? Ó, vai mirar na base TR, tem que tomar cuidado. Não erra, o tiro está ali, soltinho. Dele de que é tipo assim. Foda-se, tá ligado, velho? Eu vou. É o modo vilão, Safe. velho. Safe. Que isso? Que beleza. Cuidado, ele é perigoso. Eita! Meu amigo, alô, alô, Nasa. Calma, carinho, carinho errou o bomb, é. né? Carimbo errou o bombe, a bomba tá plantada lá no bombe Isso aqui você nunca viu, né? Isso aqui. Vamos! É. É. É. Pezinho, cara, e vai tudo, ó. Opa! Mano, você viu a estratégia? Ai, que pecado! O, um vem pra cutucar e os outros dois estavam esperando pra pegar é. a saída ali, né? Inteligente a estratégia ali, mas não deu certo. O Kito acabou voltando ali pro mesmo pixel, com pouco HP, 23 de HP, o time da Fúria na desvantagem aí no Merck. O Drop vai passando agora pro duelo nesse Bomb B. Vem ali a Molotov, cai. O Drop conseguiu aqui em cima dele, vai deixando a smoke segurança. Yuri consegue aqui o lá no Quito, que tava com pouca vida. O bombe A pode ser o destino da Fúria. Duas, né? O combo vai abrindo. Bracinho, bracinho, bracinho. Não consegue Cacerato, não consegue Yuri. E aí o safe, vale a pena até tentar guardar essa cara aí. Ele pode dropar no próximo round, né? Tirso tá ali, miradinho, ó, não veio flash nele. Arte consegue aqui, o Tirso devolve. Não, não pode tentar ali, né? Nossa, o Sim consegue aqui o 4x3. O Tirso, ligeiríssimo ali na W. o drop vai passando, toma bastante tiro ali o drop. Ainda bem que acaba as balas, vai tentando pegar o pezinho ali o Cacerato. Cacerato consegue aqui? kill, não consegue aqui? kill, meu Deus! Fica ali com pouquíssima vida, tem a é, Molotov pra fazer no plant, vai ter que sair desse plant, o Cacerato. Tá ficando difícil o round, por quê? Porque a Fúria não tem utilitário, velho. Vai tentar o pezinho, ó, Yuri consegue a kill. Consegue, mas Yuri, como que ele não matou o drop, né? Vem a Molotov, P plantou e saiu. Plantou e saiu, tá ótimo, 2x2. Pela situação que tava o round, era quase impossível o plant. Olha como ele vem, olha como ele vai. É Yuri, é carcerado. O Tirso tá de AW, vai morrer. Uh, vai morrer. Quatro! Meu Deus, que round foi esse? Tigrão, você falou que foi 12-3 pros dois de TR, é isso? Não, pros dois de CT, cara. Não! Que beleza, Art. Ai! Poxa, muito mas caindo, beleza, cara. o Yuri consegue a kill. O Sim ainda com 16 de HP. A pressão vem, a dupla ali, drop. E Cacerato vindo ali da escada. ali pros cara não achar ele. Mas nós vamos achar! Nós vamos achar! 11 a 3, 3x1. Vai chegando, vai. Tá, tá ali, né? Não quer ir, ele não quer ir, ele não quer ir! Vamos! Vambora! Vambora! Voltamos! Estamos aí, 12 Fúria! 3, Big Faltando aí, ó, quatro pontinhos pra gente trazer aí essa vaga no top 8, vaga nos playoffs. Vambora! Obrigado, triboneiro. Eu amo vocês, viu? 12 a 3. Vamos embora, velho. Falta pouco. drop, consegue a primeira aqui. O quinto devolve. Tem que ter calma. O bombe B ainda é nosso. Vai caindo aí o Kurum. Vamos embora. Será que vai ser 12 a 3, 12 a 3 de novo, Tigrão? Parte. E vai ali, ó, e vai, ó, opa, e, e, então vem, não vem que eu atiro, não vem que eu atiro. E, ó, <risos> toma. Ah, ah valeu, ah. valeu. É o melhor lado pra jogar? Vambora, velho, mais quatro pontos, eee! É, dois, olha o que o Art fez, que maravilha. Duas kills já pro cachorro, e agora, velho, agora é botar pressão. Já põe mais uma kill na conta o time da fúria e Yuri consegue a kill em cima do Quito. São três jogadores mortos já do time da BIG, 5x2, Karimbo e e sim, eles nem a AW tem. Mais uma kill do Ati. Meu amigo, para ele, para ele, Sim. para ele. Sim. Maravilha, 13 a 6 uma a perfeitinha. Não foi tão perfeitinha Beleza. assim. O Yuri Beleza. de o Cacerato também, o Cacerato foi, o Cacerato foi. Boa. Consegue, Isso. mais uma Isso. kill pra cada lado, 3x2, Yuri 34 de HP. Vão entrando, não vão entrando, safe segura. 13 a 6 vambora. Nossa, o safe tá ali olhando. Não viu, não viu, não viu, continua, continua, continua. Continua. E toma! 14 a 6. Eles forçam, Tigrão. Ai, ai, ai. Tá chegando a hora. O dia já vem raiando, aí, meu bem. Eu tenho que ir embora. Ai, ai, ai, ai. Tá chegando a hora. Sempre consegue acelerar. Segunda, não, a terceira kill, 3x2, pode ser o um round da classificação do time brasileiro para os playoffs do primeiro major do Brasil. Tem drop, tem Yuri, tem safe. Vambora, mais duas kills, mais duas kills, o Tires tem dois de HP. Safe, tá coladinho, vai pegar o primeiro de lado, vambora, embora a pura veio, fez o 3-0, agora é no playoff, então é o último jogo do brasileiro na tribuneira, isso daqui só é legal porque é de todo mundo, entendeu? O sonho, os nossos sonhos, eles são maiores quando a gente tá todo mundo junto. Eu queria agradecer a Fura é foda pra caralho, tá aqui, vai representar nós. Vocês têm chance de ganhar, eu acredito em você, eu acredito em você, acredito em nós, tá ligado? Véio? Eu também! O Brasil é foda, eu queria agradecer, vambora! A gente vai estar tá lá empurrando e tem uma coisa também que eu queria falar, que é o seguinte, véio. os caras passam imagem que o Brasil... É o cachorro caramelo. O cachorro caramelo é foda pra caralho. Mas o Brasil é onça pintada, é a pantera. O Brasil é foda demais, velho. Então, fica isso daqui pro mundo inteiro, tá ligado? Vocês, vocês aí que não são do Brasil, vocês nunca vão entender o que é isso aqui. Isso aqui! Isso aqui! Isso aqui! Isso aqui, isso aqui, isso aqui